9 Curiosidades sobre Inglaterra Se já passou pela sua cabeça conhecer a Inglaterra, você está no vídeo certo para quando acontecer estar preparado para todas as coisas curiosas que vai encontrar lá. Vamos às 9 curiosidades de hoje. 1. Um, algo que poucos sabiam sobre a Inglaterra é que entre os anos de 1066 e 1362 a língua oficial era o francês. Isso aconteceu? porque o duque da Normandia, Guilherme, o Conquistador, venceu a Batalha de Hastings. Aliás, foi aí que começou o domínio da França sobre a Inglaterra. Inclusive, essa rivalidade entre ingleses e franceses deixou resquícios até hoje. 2. Lá na Inglaterra, todos os feriados caem obrigatoriamente ou na sexta-feira ou na segunda-feira. Além disso, todos eles têm o mesmo nome, Bank Holiday. A única exceção é o Natal, que se chama Boxing Day, e a Páscoa, que se chama Páscoa mesmo. 3. Os ingleses são extremamente educados e se desculpam por tudo, quase por força do hábito. Se esbarrarem em você, sorry é o que dizem. Se perguntarem algo que eles não souberem responder, sorry também. Até se eles vão ser rudes, o sorry vem antes. 4. Algo que já se sabe bastante pelos brasileiros é que os ingleses não gostam muito de afetos cheios de contato como nós brasileiros. A verdade é que eles são bem carinhosos, mas a questão é se eles têm intimidade ou não com a pessoa. Aliás, apesar de serem muito educados, não gostam e até evitam contato visual. 5. Uma curiosidade que você com certeza vai experimentar se visitar a Inglaterra são as filas. Talvez não pareça algo muito interessante, mas os ingleses gostam de filas organizadas e justas. Então, nada de tentar furar fila ou guardar lugar para alguém. 6. Algumas pessoas acham que ao falar com o inglês estariam ouvindo o mesmo inglês dos Estados Unidos, mas na verdade estão enganadas. Os sotaques são extremamente diferentes e se tem até palavras e gramáticas diferentes. É como se fosse o português de Portugal e o do Brasil. Dá para entender, mas são bem diferentes. 7. No Brasil, os jogos de azar são todos proibidos, mesmo que aconteçam inapropriadamente. Mas se você gosta ou tem vontade de jogar algo do tipo, na Inglaterra eles são liberados e os ingleses adoram. Inclusive, as corridas de cavalos são muito comuns por lá. 8. Essa curiosidade é boa ou não para você que gosta de um bom drink e é maior de 18 anos. Os ingleses têm o costume de colocar pepino em todos os drinks, mistura no mínimo diferente. 9. A pontualidade é um costume muito conhecido dos ingleses, e talvez o maior. Para eles, respeitar o horário e ser super pontual é fundamental. Inclusive, é por isso que o chá das 5 existe. Dessa forma, os chás são servidos exatamente às 5 horas da tarde nas casas de chá. É o um momento de descanso dos ingleses. Essas são as 9 curiosidades de hoje. Inscreva-se no canal, ative as notificações e nos siga nas redes sociais.